Miguel, instalaste um Zoom ou o Skype? Estalei tu dois. <risos> Relav, uma iniciativa que dá uma segunda vida aos seus aparelhos eletrónicos, lhes oferece a quem mais precisa. Zoom. Zoom ou Skype. Zoom. Ah! Zoom. Zoom. Zoom, pronto, é isso Zoom ou Skype. Zoom ou Skype.